galera, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui pra avisar para vocês que... Hum, será que eu posso falar? Eu acho que não. Será? Será? A gente vai postar segunda. Certo? Acho que a gente já pode falar. Sim, gente. vocês estavam me perguntando muito se vai ter a segunda temporada do Amigo Falso. E gente, a gente resolveu com meus primos, com todo mundo, a gente resolveu que sim, gente, sim, gente, vai ter da segunda temporada do amigo falso, vai estar tá irado, vai estar tá com uns 10 episódios ou mais ou menos, vai estar tá com uns 10 episódios aí. Eu pretendo estar tá com uns 10 episódios, tá bom, gente? E como é que vai ser a vinheta, Kelvin? Eu não posso falar. A vinheta, a vinheta, os nomes dos personagens não vai ser o mesmo, não vai ser Kelvin, Jato, James Ian, não vai ser isso mesmo, não vai ser Rafael, vai ser outros nomes. Por exemplo, eu não sei, tá gente? Não é, não é meu nome de verdade não. Por exemplo, é Pedro. Entendeu? Por exemplo, Pedro é meu nome na série. Mas a gente tá planejando ainda. A gente tá planejando ainda. Qual é que vai ser o nome de cada um, entendeu? Qual é que vai ser o nome de cada um? A gente também tá pensando. A gente também está pensando. Sabe que a gente também tá pensando em fazer 20? episódio no máximo no máximo tem que dar uma hora uma hora certinha de filme gente entendeu tem que dar uma hora certinha de vídeo a gente tá pensando ainda eu tô eu tô ligando pros pessoal pra confirmar né tô ligando com os pessoal para confirmar se vai se vai mesmo participar do da web eu tô fazendo em um caderno a cada um nome sim autorizado não não autorizado entendeu sim autorizado não autorizado então por isso que eu tô na, na casa de, de todos né que vai participar do web série. talvez tô indo lá ver se eles aceitam participar Oxi Maria Vê se eles aceitam participar ou se não aceita. Se não aceitar, não vai ter Amigo, se não aceitar Ele não vai entrar como personagem na websérie Entendeu gente, não vai entrar E gente, todo mundo tá perguntando Que dia que vai estrear a primeiro, o primeiro episódio da segunda temporada Que dia? Segunda Vem aí o primeiro episódio do Amigo Falso Gente, Uh! E gente, se dá certo aí Na terça-feira, meio-dia Por aí, eu aposto com o último Episódio do BBB Porque a gente não gravou A gente tá esperando mais votação Entendeu? A gente tá esperando mais votação mais votação ser feita, entendeu? A gente tá esperando mais votação ser feita, pra gente ver quem é que vai ganhar. Gente, quem tá ganhando? Não vou falar. Não posso falar quem tá ganhando, tá bom? Então, a gente, vai ter segunda temporada. Em breve aí, é dia 13, que é a próxima segunda, vai ter aí o amigo falso, gente. Eu tô muito feliz! Eu vou gravar os bastidores aí também, como tá sendo a série, entendeu? Top, top, tá? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostem desse vídeo, deixa bastante like Se inscreve no canal E é isso aí, tchau, gente, até o próximo